Olá, eu sou a Maria do Bloco Maria e hoje vou colocar na minha câmera, retirar a lente e vou utilizar a lente desta câmera. Esta câmera é uma câmera analógica, ou seja, é de rolo e a lente é feita completamente de plástico, por isso, criam um uns efeitos de luz de cor muito interessantes. Eu queria-vos mostrar o que, é que aconteceria se vocês pegassem na vossa câmera e trocassem de lente, com uma lente um bocadinho mais fraca, por isso, se vocês quiserem ver as fotos que eu fiz para este vídeo, é só continuar a assistir e espero que gostem. A primeira coisa que vamos precisar é de uma câmara. Vocês podem utilizar uma câmara Reflex Canon ou Nikon, porque existem adaptadores para esses dois tipos de câmera. Pois claro, precisamos da lente da Diana. Esta lente vem com a câmara, por isso, para a terem, teriam de pagar a câmara e a lente. Mas mesmo assim seria uma lente bastante barata. Esta é a única lente da Diana que não é vendida separadamente. Mas tem outra lente da Diana para vos mostrar se quiserem uma segunda parte deste vídeo. Mas por hoje vou-vos mostrar a lente 75mm. Esta lente tem 3 modos de focagem, de 1 a 2 metros, de 2 a 4 e de 4 infinito. E como já devem imaginar, a focagem é completamente manual. Como vos falei, é necessário ter um adaptador para a máquina. Tanto este adaptador como a Diana são vendidos na loja Lumography. Eu vou deixar os links na descrição, mas o adaptador custa 12€ e a Diana mais a lente custa um 39. vocês só precisam de tirar a lente da vossa Diana, tirar também a lente da vossa câmara, adicionar o adaptador na vossa Canon ou na vossa Nikon e colocar a lente da Diana nela e já está. A primeira coisa que eu senti a pegar nesta câmera e a tentar tirar fotos é que precisa bastante luz para tirar uma foto interessante por isso eu fui para abrir uma janela e coloquei uma luz artificial do meu outro lado e assim consegui focar muito mais facilmente a foto e dá para criar vários efeitos de cor, como vocês podem ver na foto final Depois fui experimentar um bocadinho lá fora e coloquei-me mesmo com luz direta, com o sol a bater na minha cara e comecei a reparar que a luz fica um bocado desfocada eh, o que achei super interessante. Depois fui mudando de sítio e tentar tirar uma foto com mais profundidade e reparei que o fundo fica desfocado um usando esta lente e acho que é super interessante e acho que vocês gostam bastante deste efeito. Depois fui andando e reparei que as nuvens estavam incríveis, por isso tentei usar o modo de focagem de 4 infinito e acho que a foto ficou mesmo muito bem focada e ficou mesmo ao meu estilo. Também tentei tirar fotos destas palmeiras, uh, mesmo com o mesmo modo 4 a infinito, também ficaram super interessantes. E fui experimentando também em outras coisas, uh, por exemplo neste gato usei o um modo 2 a 4 metros e até ficou bastante focado. E nestes, nestes limões também usei de 2 a 4 e ficou bastante bem, e deu um efeito super interessante nas nuvens também, ficou um efeito meio, meio cor-de-rosa. Depois tentei tirar a foto em contra-luz e foi aí que eu descobri mais algumas coisinhas sobre esta lente. A zona em luz fica muito desfocada, como vocês estão a ver no meu cabelo e no meu casaco, e vocês estão a ver que aqui no lado esquerdo conseguem ver uns efeitos de luz a entrar, uns light leaks, e é uma coisa que esta lente faz muito por ser de plástico, e acho também um efeito que vocês gostam bastante. Como vos disse, é preciso bastante luz para tirar fotos incríveis com esta lente, mas como vocês estão a ver, este gatinho estava em sombra e mesmo assim consegui fazer algumas filmagens interessantes e tirar uma foto incrível com ele. O fundo ficou desfocado e o gato ficou bastante focado à minha frente e eu usei o método 1 a 2 metros. Depois, dentro de casa, tentei usar a primeiro luz natural, só um ponto. E mesmo estando muito escuro, consegui captar alguma luz para a minha foto e acho que ficou muito interessante. E depois, tentei fazer para a última foto, uma foto com muita luz artificial, um foco de luz atrás. E embora não fosse um foco de luz muito forte, como a lente desfoca muito, ficou assim um foco de luz enorme. E acho que ficou um efeito super interessante nesta foto. Eu esquecendo com o candeejo que temos em casa. Espero que vocês tenham gostado destas fotos. Eu tenho outra lente da Diana, que é uma 110mm. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, tentem chegar os 300 likes para eu saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo.